Hoje o Conexão Macaboqueira vai conectar você que está em casa a um dos nossos principais cartões postais de nossa cidade, a majestosa Ponte Metálica. Começamos o Conexão desse domingo com a conhecida Ponte Metálica, que é um dos maiores monumentos do nosso município. Convido a você a conhecer um pouco da história desse monumento que sobrepõe as margens do Rio Coreal. Mas antes, eu tenho uma surpresinha pra você aí de casa. Salto, o som DJ, quer dizer. Puxa o pole, sanfoneiro. em Granja, logo se vem na cabeça a ponte metálica que continua abrilhantando as margens do rio Coreaú sendo um dos maiores símbolos de nossa região é A nossa ponte metálica símbolo do nosso patrimônio cultural, hoje é testemunha dos bons bate-papos, práticas de esportes e megas eventos culturais mas em virtude da pandemia tivemos que ativar o isolamento social porque vida é o nosso ideal. Na década de 80, foi feita uma reforma aonde o trem não passa mais, sendo adaptada para carros, motos e pedestres. E para falar um pouco sobre a Ponte Metálica, convidei o meu amigo Everton Oliveira, ele que é auxiliar de biblioteca, historiador e pesquisador de nosso município. Nos anos de 1877 a 1879, houve uma grande seca no estado do Ceará. E aqui para o município da Ganja chegou cerca de 30 mil flagelados na época. E para socorrer todos esses flagelados, começou a vir verba do governo imperial para repassar para eles e eles trabalharem em obras públicas. Uma das grandes obras desse período foi a construção da estrada de Ferro de Sobral. Era um projeto que existia desde 1850, mas que por falta de verba, por falta de vontade, nunca foi construído, nunca foi feito até que durante esse período foi construído. O projeto era de sair de Cambocim e o TEM, a linha férrea, até Sabral. E justamente para transpor, para que o trem que o rio Paréaú, foi construída a ponte metálica. A ponte foi construída nos Estados Unidos, no estado da Filadélfia, e veio transportada até Camucim de navio. De Camucim para cá, ela veio através dos filhos do trem, claro, desmontada. Chegando aqui na granja, foi preciso construir uma ponte provisória de madeira para sustentar a ponte metálica em cima, para ser construída em cima. Então, ela foi construída entre os meses de agosto e dezembro de 1880. E sua inauguração aconteceu no dia 15 de janeiro de 1881. A sua inauguração tornou-se é, uma das, das glórias, dos orgulhos dos gigangenses. Tanto é que, na época, se chegasse um visitante de fora, o gigangense já chegava para ele e dizia Você já viu a ponte? É, e é um fato curioso também, que em jornais gigangenses no final do século, quando falavam sobre, sobre fofocas da cidade, escreviam assim Dizem na ponte, aí contava a história. Hoje em dia, a ponte continua sendo um grande orgulho do gigangense, e eu acho que é o que mais representa o ser ganjense. Quando se fala na granja, se pensa logo na ponte metálica sobre o Rio Coreia Vocês pensam que acaba por aqui? Não. E para falar mais um pouco sobre a nossa majestosa ponte metálica, eu vim até a casa de um dos maiores historiadores de Granja. Conhecido como Irmão da Chaga, esse cara sabe só tudo sobre a história granjense. Para falar da ponte metálica da cidade de Granja, que é a nossa cidade, é, eu quero dizer que ela foi construída, Imperador, na época do Império, né, Dom Pedro II, e numa época muito triste, foi uma época de seca, na década de 70 a 80. Desde a sua inauguração, ela... Foi um ponto turístico da cidade de Granja. Tanto é que quando alguém vinha né, à cidade de Granja, a primeira coisa que, que o visitante é, clamava, né, meditava, né, ia dizer vamos ver a ponte de Granja. Né? Vamos ver a ponte, né? Uhum. Então, por quê? Porque ela é linda. Ela tem dois, dois vãos, né, ela mede 112 metros de comprimento, fica no rio Coreaú, que é o nosso rio, né? A nossa cidade ficava lá lado desse do rio, e, portanto, ela é muito admirável. E os granjenses se, se orgulham desse fato. Né? Todo mundo fala da Ponte da grande é pela sua beleza, né? Pela sua beleza, e, e principalmente atualmente, ela se torna mais bela ainda por causa do ambiente que ela se encontra. Né? Naquela época, o ambiente era uma, não era um ambiente aprazível, apla, apla, né? Era um ambiente... Praticamente triste, né? Hoje não, hoje a beleza ao seu redor é, chama atenção e com ela ali presente é, é uma coisa maravilhosa, né? Conexão é Macaboqueira vai ficando por aqui. Foi um prazer enorme levar todo esse conteúdo até vocês. Queria agradecer aos nossos convidados de hoje, o meu amigo Everton e ao irmão da Chaga, por disponibilizar um pouco do tempo deles a levar todo esse conteúdo para vocês. E para finalizar, fiquem ao som do Hino de Granja, nas margens do Rio Coreaú.